YORA! Boas, pessoal! Aqui fala do Bruno para mais um videozinho. Desta vez, pessoal! Estamos aqui, pessoal, para fazer um vídeo que eu nunca fiz no meu canal. Desde já, queremos pedir desculpa por não haver vídeos durante bem um mês, é? Mas é que eu e a Márcia não tivemos tempo disponível para gravar, etc. Tivemos alguns conflitos entre o meio e tal. E pronto, não deu para gravar. E agora, pronto, consegui gravar e tal e o vídeo está a sair. Entretanto, só vos agradecer por estarmos nos 3600 subs, nós subimos para aí sem subs, sem eu fazer vídeos, e eu fiquei tipo, what que... Pá, se és novo no canal, subscreve o canal, ativa o sininho que está aí em baixo, e deixa o like, porque agora há uma cena bueda e estúpida no YouTube, tu não deixares like, tu não recebes notificação do vídeo. Isso é bueda estúpido mesmo Mas pronto, o YouTube é que sabe, não né? Mas pronto pessoal, vamos tentar chegar aos 150 likes Eu acho que vocês são capazes Se não chegarmos aos 150 likes eu vou ficar mesmo muito chateado com o meu preciso, por todas Ok, daqui a bocado dizem que eu tenho ao Vamos, mas é para o vídeo que eu já estou farto de falar Estou sempre a falar seguindo seguinte, daqui a bocado fico sem ar. Pessoal, uma coisa que me acontece às vezes É quando eu estou mesmo aflito E pronto, para fazer as minhas necessidades, né. Eu venho da escola mesmo a correr É sempre, é sempre para a x meia, bate sempre aquela vontade de, de ir à casa bem Eu vou bueda E já me aconteceu a chegar lá e não ter papel higiênico, eu vim-me um bocado à rasta, não é? Rápido, rápido, rápido, rápido. Ixi, moço. Ai, que ali. Ai, que bom. Acontece mesmo muitas vezes Isto acontece mesmo muitas vezes Que é, quando eu vou tomar banho Eu tenho sempre a mania de me esquecer de levar a toalha Isto parece estúpido, mas acontece mesmo Eu estou a tomar banho e quando eu desligo a água E pronto, vou para sair do banho Para me limpar, como é óbvio Eu noto que não está lá a toalha E tenho que sempre chamar a minha mãe Ou o meu pai, ou quem seja, para me buscar a toalha Ei, eu esqueci-me da toalha Uma coisa pessoal que me acontece também, mas esta é menos vezes do que a outra, é quando eu esqueço de ligar o gás para ter água quente. Já está frio? E eu esqueci de ligar o gás, moço. Ó oh, mãe! Pode-me ligar o gás, faz favor? esta coisa que me acontece, pessoal, e esta digo-vos a sério, acontece mesmo muitas vezes. Eu acordo ou quando eu estou com pressa para alguma coisa, eu tenho sempre a tendência de ir contra a porta. Isto dói é mesmo muito, dói de caralho. E também, às vezes, tento passar entre a porta e a parede, para não, não, não quero ter o trabalho de vila. Já é estúpido, mas não quero ter o trabalho de abrir, então eu tenho que passar aqui. Tipo, Pronto, tento esgueirar-me pela porta e espeto-me sempre. Quinta e a última coisa que me acontece, pessoal, e esta certeza que é só a minha, não sei se acontece a muita gente, é quando eu estou a fazer a minha cama e eu estou a puxar os lençóis, eles estão presos do outro lado, estão a ver? Eu puxo demais e às vezes eu solto o lençol e bato com os dedos na parede. Isso dói muito, meu amor. Mas, pronto pessoal, foi este o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo de random, eu sei. É um vídeo novo no canal após um mês. E espero que vocês tenham gostado. Por isso, não se esqueçam de deixar -me, mega like, Comentarem aí o que acharam no vídeo. Claro que não custa nada, é só dar aquele comentarizinho e aquele aqui, e E subscrever o canal porque eu quero chegar aos 4 mil e bada rápido. Mas, pronto pessoal, foi isso. Espero que tenham gostado. Fica bem e. fui! I've been moving no no trouble, keep it peaceful, a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cut on me. You know how I like it when you loving me. I don't wanna cry for them to miss me.